Shalom, mais um devocional para os nossos corações. Trago hoje um tema que fala acerca da nossa fé, como aumentar a nossa fé, como nos agigantarmos na fé. No livro de Oseias, no capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus está a falar para a igreja, meu irmão. Deus está a falar para ti e para mim, para todos nós. O povo de Deus, aqueles que já estão salvos, estão dentro da igreja, mas, no entanto, rejeitam o conhecimento da revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus. E Deus diz o seguinte, vocês estão a se destruir, vocês estão a ser destruídos por falta de conhecimento. Vocês rejeitaram conhecimento e por vocês rejeitarem conhecimento, eu também vou vos rejeitar como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também vou ignorar os seus filhos. Deus diz que vai rejeitar o seu povo, aquele que rejeitou o conhecimento, Deus vai rejeitá-lo como um sacerdote. No Novo Testamento... Na dispensação da graça, nós fomos feitos reis e sacerdotes. O templo é o seu corpo, você é o sacerdote desse templo, desse corpo. Você é a pessoa que tem a obrigação de cuidar deste templo. O sacerdote é aquele que cuida das coisas espirituais de Deus no templo. O templo é o seu corpo, então você é responsável por cuidar espiritualmente do seu corpo, que é o templo. E por rejeitares, então, o conhecimento, eu também vou te rejeitar como sacerdote. E não sou e não vai só ficar por ali. Eu também vou ignorar os vossos filhos. Uma pessoa que não tem conhecimento é, das coisas de Deus, da palavra de Deus, ele também não terá bagagens, não terá subsídios para ensinar o passar para os seus filhos. Na verdade, a ignorância dele é, das coisas de Deus... É, é que ele também vai passar por seus filhos e os seus filhos vão passar também para outra geração sou mesmo pela misericórdia de Deus então Deus te chamou para ser sacerdote na tua casa, no teu lar ensinar a palavra à tua esposa, aos teus filhos ensinar a palavra ao teu esposo, aos teus filhos e ministrar também a palavra, confessar a palavra de Deus para o templo, para dentro de você mesmo é o que essa palavra diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos, ter muito, precisamos estar muito atentos né, com relação ao que as coisas de Deus são levadas de forma muito séria, mas quando nós nos distraímos com as coisas desse mundo, e não cuidamos do lado espiritual, nós entramos nessa questão aqui de autodestruição, por falta de conhecimento. João capítulo 8, no versículo 32, Jesus também diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é o conhecimento, você precisa conhecer quem tu és em Cristo, quem Cristo é em ti, porque senão, vem ali um paraquedista, alguém que entende muito mal da Palavra de Deus, de forma literal e atrapalhada, vai vai colocar medo em ti, vai te amaldiçoar usando a própria Palavra de Deus. Se você não conhece a tua posição em Cristo, a nossa posição em Cristo hoje é de salvos. A nossa posição em Cristo hoje é de redimidos. A nossa posição em Cristo hoje é de justos. Deus nos fez justiça em Cristo Jesus. Alguém vai te dizer que não, você não é justo. Você é pecador, porque todos pecaram e destituídos da glória do Senhor estão. Romanos capítulo 3. Eles vão pegar esse versículo. Mas mande eles descerem dois versículos abaixo deste. Vai ver o contexto. Paulo diz, graças a Deus, né? graças a Deus por nos justificar no seu Filho, Jesus Cristo. Pela graça, nós fomos justificados. Mas eles param só neste versículo aí. E, e, e, e, e tentam... Tentam te convencer, é preciso conhecer a palavra de Deus, meu irmão. Jesus disse que a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade, que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, viemos e fizemos morada em vocês, vocês estão em nós, ou seja, nós estamos juntos e misturados. Não sabeis vós que aqueles que se juntam ao Senhor são um espírito com o Senhor tu? E Deus, agora, se tornaram um só espírito, você não tem dois espíritos dentro de ti, você só tem um espírito, que é o Espírito de Deus. Paulo diz isso também, lá no livro de Gálatas, é, que agora quem vive já não sou eu, é Cristo quem vive em mim. O ego, as maninhas do meu coração, a minha própria agenda não é que, mais, não é que vive mais. Agora é Cristo. Cristo quem é? Cristo é a imagem de Deus dentro do homem. Cristo é a justiça de Deus na vida do homem, do ser humano. Cristo é a graça de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é a Palavra de Deus. Agora quem vive em mim é a Palavra de Deus. Agora quem vive em mim é o Logos, a imagem de Deus que é Cristo. Quando você conhecer essa verdade, essa verdade vai te libertar de muita mentira, de muita aldrabice que está a se passar ali hoje pela internet, pelas igrejas. Estão a pregar a toa, estão a pregar a toa, irmãos. Wake up, vamos acordar. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A tua fé cresce, nasce e cresce. Quando você ouve uma mensagem que revela a justiça de Deus, que é Cristo, uma mensagem que revela a graça de Deus, que é Cristo, uma mensagem que revela a, a, a, a nossa salvação, que é Cristo, Jesus... Uma mensagem que revela o Filho de Deus dentro de ti. Uma mensagem que revela o mistério que esteve oculto. É Cristo dentro de vocês. O mistério que nunca tinha sido revelado. É Cristo dentro de vocês. Então, isso vai fazer nascer a tua fé e vai agigantar dia após dia a tua fé. Você vai ficar forte na fé. E como é que eu faço isso também? Depois de eu ouvir a mensagem, como é que eu faço? Salmos 45, no versículo 1, o salmista diz assim, Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. Então, nós temos que pegar a palavra de Deus e, com a nossa língua, fazendo o papel da esferográfica, fazendo o papel uh, de uma lapiseira. Nós, então, escrevemos o nosso destino. Nós, então, escrevemos a nossa bênção no, no, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e confessar com a nossa língua, com a nossa boca. eu é o que o Davi está aqui a dizer. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do Rei. Seja minha língua com a pena de um hábil escritor. Naquela altura, naquele contexto, não havia esferográfica, não havia lapiseira, não havia lápis. Eles usavam a pena de um pássaro, molhavam na tinta e escreviam por cima dos papiros, né? o, dos rolos. De lá para cá, muita coisa evoluiu, já não se usa muito disso aí. Então, trazendo para nossa realidade essa pena, que ele usava para escrever uma, uma a pena de um hábil escritor, na mão de um hábil escritor, é a esferográfica que você usa. E essa esferográfica, essa lapiseira, é a sua língua, são as palavras que saem da sua boca, meu irmão. Eu vou ficar por aqui hoje, espero que esta palavra lhe tenha abençoado de forma grande e de forma tamanha, até mais, Shalom.